Nesse módulo, vamos aprender a criar páginas mestre. A opção Página Mestre permite a criação de uma estrutura modelo a ser aplicada em diversas páginas de um editorial. Uma vez criada, as alterações feitas nesse modelo serão aplicadas em todas as páginas que a utilizam. Essas páginas podem conter a grelha ou grid, que estrutura a diagramação de imagens e textos. Nas páginas mestre, colocamos os elementos que se repetem no fólio como a paginação, nomes, identidade de marca e outros elementos da pauta gráfica, como linhas e marcadores. Para criar uma página mestre no menu Páginas, selecione a opção Nova Página Mestre. Após criadas, as páginas mestres são mostradas pelo menu Páginas. Você pode criar vários modelos de página mestre, para layouts diferentes. O modo mais fácil de aplicar uma página mestre às páginas do seu projeto é utilizando o menu Páginas. Veja um exemplo prático de aplicação. Criamos um modelo de página com uma identidade gráfica de marca, que será aplicada na mesma posição do documento em várias páginas.